O objeto é filmado entrando em cratera na lua. Ritual de prosperidade quase termina mal. No Canadá pesquisadores encontram uma nova espécie. Criatura assustadora é encontrada meditando no meio do mato. Jovem ciclista pedala até o fim de uma hélice eólica. Vigilante noturno se engana ao achar que estava sozinho e muito mais. Mas antes já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No vídeo que se segue vemos uma imagem intrigante que teria sido supostamente registrada por um cosmonauta russo. Nas imagens, vemos um objeto em forma de disco penetrando em uma grande cratera lunar. A teoria da Terra Oca ou teoria da lua da nave espacial propõe que a lua da Terra seja totalmente oca ou contenha um espaço interior substancial. uma mega estrutura ultra avançada que abrigaria uma civilização alienígena que rege os rumos da Terra. É grande é descrito como um símio que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. Alega-se que seja um animal aparentando como o Iete tibetano. Em 2018, uma expedição do Canadá conseguiu imagens de uma estranha criatura em meio à nevasca. peludo caminhando na direção dos pesquisadores, seria essa uma evidência da existência do pé grande? O vigilante noturno estava sozinho cuidando de uma pequena fábrica quando de repente ele começou a ouvir um gemido assustador ecoando pelos corredores. Acreditando ser algum invasor, ele ligou a câmera, engatilhou a pistola e foi averiguar. que alguém venga güey. Me estou cagando de medo, güey, al chile, güey. Não mames, Há alguém, güey! A la verga, no mames, su madre, we. no mames, no mames, no mames. Sim, ele não estava sozinho, como acreditava. No mames, no mames. Os rapazes se reuniram em uma casa para juntos fazer um ritual satânico de prosperidade. O ritual requer alguns cuidados para ser concluído com eficácia, posto que o trabalho não atrai somente o demônio da prosperidade, mas também demônios hostis que vêm para tirar a vida. <coughs> Obrigado, Neste momento, um demônio tentou invadir o local para atacá-los. Oğlum, bu var mı ya? Agora eles queimam pedido para que sua fumaça possa de chegar com dor suave às narinas do diabo. Sana şey, de. tamam o Alperen, çılık atma, bu arada. Sen o mı Oh, Sim, alguma coisa no corredor. Depois Noldu? de muita luta, Tam o şey ritual var, foi concluído não? com sucesso. O que O que Aqui temos um vídeo que serve de alerta para quem tem cães em casa. No caso a seguir, o cachorro pôs fogo em uma casa nos Estados Unidos ao tentar pegar uma panela. se isso acontecesse enquanto você fosse à rua comprar algo e deixasse sua filha sozinha com o um animal. Você teria coragem de fazer o mesmo? Este homem andou de bicicleta sobre a hélice de uma grande torre de energia eólica. Obviamente, esta atividade está sendo executada por um profissional experiente, com vários aparatos de segurança, mas ainda assim, são poucos que teriam coragem. Imagens registradas em uma floresta na Indonésia. Assalamualaikum, permissi. Oh. Aqui vemos o que segundo o autor seria um nômade de 230 anos conhecido na região, que neste momento encontrasse ia em estado de decomposição, mas a alma ainda permanece no corpo. Em outras palavras, seria um morto vivo. Ele não parece ser hostil e encontra-se em uma posição relaxada, como se estivesse meditando ou fazendo algumas preces. Há rumores de que os vermes e as bactérias já começaram a consumir sua carne. Qual seria o segredo de sua longevidade?